Eu percebo o sentimento de, de quase injustiça mas acho que essas pessoas estão a ter uma perspectiva muito autocentrada porque a religião é muito mais importante para, para, para as pessoas que vão à missa o contacto com Deus e a hipótese de redenção que é aquilo que é a missa Um português consome assim tanto teatro para ficar muito ofendido por não ir ao teatro ou está a defender a oportunidade de outras pessoas que querem ir ao teatro por não irem ao teatro Não está a fazer nenhuma das duas Poderias simplesmente ter uma um contrato social muito mais individualista em que isto tenha era um assunto quem morrer, morre. Percebes? Eu não, eu, eu não acho que... Conc... Eu, eu estou a perceber o que estás a dizer. Eu estou, acho... a levar, estou a levar a um extremo. Sim, eu, sei, que eu disse isto, isto assim. não é uma posição política da minha parte. Estou só por uma questão. Toda a gente que está à volta dele, estás a ver? Tipo, os meus próprios pais conhecem os pais dele. Um, não aceitam que ele aceita que vá morrer. Sentes vezes, experiencias coisas muito intensas durante os teus sonhos. É. Morrer durante um sonho... Não deve ser uma coisa agradável. Acho que a Eutanásia inevitavelmente vai ser legalizada, com isso, obviamente, Sim. trazer votos, mais uma vez. Mas pá, legalizem a Eutanásia. Ah, e quem pensa que a Eutanásia é um tiro nos cornos para a mesa 3 porque alguém quer? É burro. Ele vê logo <risos> um tiro nos cornos. <risos> confinada, o que é que pode fazer estando confinada em casa, não é? O que é muito engraçado, porque tu vamos falar para não sei que tipo de pessoas é que nos cheguem ainda, uhum. porque não temos bem um público muito definido, Sim. mas são pessoas que a uh, família média, média alta, baixa, percebes? Porque ah, aquilo que tu possas fazer em tua casa é diferente daquilo que o Bessa faz na dele, Sim. Percebe? pronto. E eu estou para tipo, tentar arranjar uma forma de meter tu, tudo que um pobre pode fazer num rico também pode fazer. Não, okay. tipo, ok, olha, estou na minha piscina. Pois. Ou okay, né? coisas okay. que fiquem no meio termo. há yeah, no um... meio termo, sim. Okay. Que tanto dá para ricos, para pobres. E o que É que, e que e a primeira cena tens? que me vem à cabeça, e é muito pessoal, uhum. fazer unhas dos pés, que eu esqueço-me sempre. E no confinamento, tipo, aproveita e olha-te ao espelho nu. Qualquer pessoa pode fazer Qualquer isso. pessoa pode, tipo... Mas olhas o corpo inteiro? olha o corpo ter... inteiro. Olhas há pessoas velhas. que não têm espelhos de corpo inteiro. Mas tem telemóvel. Câmara frontal. Ui, é um ângulo complicado. É há, a... todo há... o pobre tem iPhone iPhone não, podes ter um, uma câmera mesmo, mesmo fraca na no, parte da frente. Sim, mas imagina, se tu te ao espelho, se tivessem uma câmara estás a perceber tu, por muito fraca que seja, tu consegues perceber as imperfeições okay. que tens. Ok, <risos> <risos> Exato. Sim, porque a maior parte das pessoas julga-se muito bem a si própria, não é? Sim, sim. Vez... Exibirei João Paulo. <risos> Exato. Exato. Mas pronto, foi uma coisa que eu me lembrei. Uh, unhas é dos pés, ok. Cortar as unhas, dos dos as unhas de Cortar as unhas dos pés. Higiene pessoal no geral, talvez, não? Sim, sim. Porque eu acho que esta cena do, do Iruzinhos que anda por aí né, obrigou também as pessoas a terem mais um bocado de cuidado uh, nas merdinhas que fazem no dia a dia. Eu acho não? que isso só durou três semanas. Que foi também. aquela cena foi que foi semana que toda que mãos, Depois toda a gente deixou lavar as mãos. as e caralho. Depois toda a gente deixou. Lembras-te do vídeo que a DGS meteu? Lembro. Foda-se que... Era <risos> um bocado parou lá. Eu achei que era um bocado parou. Mas, se calhar era preciso... <risos> o que era, era mais parou... <risos> não que ainda é, né? é pior, né? as pessoas para lavarem as mãos. Sim. Uh, Outra coisa que, que espero que, que gostava que regressasse e, e até vai de encontro ao teu primeiro ponto, da higiene pessoal, do cuidado pessoal é as pessoas terem um bocadinho mais de, de se dedicarem, por exemplo, para o exercício físico em casa com poucas condições Tu és um exemplo e, mas não te estou a mandar uma dica nem nada que se pareça Volta, meu final meu final da quarentena volta, volta, tenho... volta. <risos> Porque isso volta a fazer não, porque acho, acho que é bom, a maior parte das pessoas tem um estilo de vida muito sedentário e, e pode, é? agora fecharam os ginásios e tudo. Aquelas resoluções de Ano Novo marotas sabes foram que, interrompidas. Sabes que. <risos> que só, não, desculpa, continua. Agorazinho. Não, é para um fazer. Ontem era para fazer uma ilustração, só que eu não fiz porque sabia que ia levar a ban do, okay. do Instagram. Mas a ideia era, a ver se gostas da ideia. A ideia era, visto que os ginásios agora estão fechados, Sim. mas. Tipo, as missas, a igreja, né? Está aberto. Sim. É, é, eu até fiz, já estava desenhado e tudo. Era tipo o movimento um burpee. Estás a ver? Estavas okay. em pé, vais abaixo. E era um padre que estava em pé e ia abaixo. E quando ia abaixo estava um puto e estava a chutar no puto, <risos> e ia acima. E até. Era... Era assim. ah, eu pensei, Pá. tinha, conseguia, e ia ser banido. Ia se é ser banito sem dúvida. O que é que achas de as missas serem permitidas? Uh, hum, vamos entrar já aí, nesta, nesta cena. Entramos uh, assim, a pé juntos então. Eu acho que não tem mal nenhum. Se, houver, se, se, conseguirem, uh, se, se estabelecimentos conseguirem, tenha mesmo que conseguir cumprir uh, uh, normas de higiene e cuidado, bro, eu não tenho problemas nenhum em uma igreja estar aberto e um espaço para 200 pessoas tipo 30 Sim. ou 40, não tenho problemas nenhum. Assim como também não tinha problemas nenhum no estádio de futebol. Sobretudo, Sim que se há espaço, que, é um espaço ah, que, é que tu, não não espaço aberto. falar o que é que tu achas politicamente de que, ao contrário dos estádios de futebol, dos teatros, das salas de cinema, etc, ah, etc, sim, etc sim, sim. A, as igrejas estão abertas para celebrar a missa? Politico... Creio que é só a missa, ainda preciso? cerimónias, Sim, mais é. tipo, batizados e isso não se pode fazer, para não? não. Pronto. Uh, acho que politicamente eu percebo o porquê. Hum. Tipo as, de, de... Porquê? O que é que achas que é politicamente? Porque da primeira vez quando, tava, quando, quando uh, as igrejas, não ou seja, quando uh, atividades de, de missa estavam né? uh, a funcionar, não estavam a funcionar, estava a haver uma contestação muito grande sobre isso. Ok, tu achas que é isso? Acho que sim, é, é, é tudo uma questão de votos, eu, na minha opinião, obviamente. Pois, eu, eu, não, não, eu não acho que respeito, seja né? só votos, eu, eu, porque eu, aquilo que eu quero falar sobre este assunto é que eu vi imensa indignação de pessoas, obviamente, não religiosas. Sim. Sobre, ai, ah, não posso ir ao teatro, mas posso ir à missa. Agora vamos transformar, agora vamos ao ginásio. Teve piadas fixe, tipo, eu, o crossfit é um culto, portanto agora já vai. Foi uma sim. boa piada. E, e eu percebo o sentimento de, de quase injustiça, mas acho que essas pessoas estão a ter uma perspectiva muito autocentrada porque a religião é muito mais importante. Para, para, para as pessoas que vão à missa O contacto com Deus e a hipótese de redenção Que é aquilo que é a missa, não é? Tu vais lá conversar Podia com, com, com algo só... com, com com um ser caixas que é mais superior Vais lá redimir-te dos teus pecados internamente Vais fazer lá uma, uma terapia no, Mesmo que não acredites Eu não acredito, como bem sabes E, e as pessoas já serão terão apercebido Mas mesmo que não acredites A importância que ir à missa E, e, e a prática religiosa tem Para grande parte das pessoas Sim se for, como disseste bem, se forem cumpridas as normas de higiene, de distanciamento e tudo mais, Sim. Opá, é mais importante honestamente do que ir ao teatro. E para mim é muito mais importante ir ao teatro. Sim, okay, eu, concordo. Eu, eu concordo, gosto dessa tua parte humanista, como Sim. estás a analisar a coisa, mas eu, não, mas eu não posso concordar com isso. Ou seja, eu não posso achar que, e, e parte exatamente da mesma forma como, como, como digo na igreja, se teatros se estádios de futebol, se todos. Se, se, se, clubes noturnos. Obviamente clubes os noturnos é diferente, mas conseguem meter ali. Não, mas mas, mas es, a, espaço a, para as pessoas se divertirem e espaço para as pessoas estarem a ver um, uma peça de teatro. Mas, um, mas um isso cinema, também. Se eu acho que for. isso passa a ser demasiado leniente. Pois, Há uma hierarquia clara das tuas necessidades e expectativas. E, e, espera aí. A maneira como tu vais, normalmente, para um estádio de futebol, sim, sim. ok? Ou para um teatro, tu vais, tu vais em socialização. Claro, claro. Ok? É uma coisa diferente. Tipo, agora, agora vou combinar contigo ir ao estádio de futebol. Sim. E estamos a 3 metros, e depois, olha, mas ah, o que, acontece, agora... mas o que não, acontece? Não, não, mas não, mas serve. olha, já agora vem ali à minha casa a ver beber um copinho Que não somos apanhados pela polícia. A missa não tem, não tem, a, não tem a mesma prática. Tu, tu quando, vais, quando vais a um mas evento cultural, responsabilidade social às pessoas também. Tu vais, certo? Não, agora, se, se tens responsabilidade par... social, às, social às pessoas, não estávamos nesta então, situação. vamos lá ver uma coisa. Desculpa, só, só, o estado é laico, like, certo? Sim, diz-me só uma cena vê essas as mesquitas, as mesquitas estão, estão abertas estão? são cerimónias religiosas tipo, ok então isso é importante sim. também pensava que era só pensava que era só sim. não sim, é, era assim era, era criminoso sim. é assim é, eu vi lá cerimónias religiosas eu não fui verificar se a mesquita de Lisboa está aberta mas acho que era escandaloso não sei. pronto outra coisa que é importante o estado, o, o estado tem como objetivo também proteger o cidadão certo certo pa só qual é a média de, tipo vais a uma igreja e fazes a média de idade de escola que é Sim, é, é altíssima mesmo. Acho que sim. Pensem? Não sei, não vou lá muito Sim, mas teus. aposto que é altíssima, claro, bro. Foda-se, a já... partida será. O que é que queres dizer com isso? Uh, o... o cidadão sénior, eu gosto de sénior, tá? os velhos, sim. tipo, estão mais. Ou seja, este vírus afeta muito mais as pessoas de idade que as pessoas okay. jovens. Sim. Então estás a meter aquelas pessoas todas. E a saúde mental? Pô, bro. Tá... E pronto, e a, saúde mental? e a saúde mental de quem trabalha na área do espetáculo? não, eu tô... atenção eu tô... não, não, não. mas aí já estás a falar de questão laboral e não de questão de, de, de, de espectador de praticante, digamos assim a falar de questões laborais são completamente a diferentes, de... e aí é obrigação do Estado ver, e aí é obrigação do Estado para proteger é aquilo que tem feito mais Olha, provaram, acho que ontem, 42 milhões para a cultura peanuts, não vai sair nada é, é ridículo, é uma miséria <risos> e aí há um problema grave mas aí o que tu fazes, fazes tens um apoio monetário tu não podes pagar a ninguém a dizer, olha, agora não vás à missa, porque não as pessoas não vão para a missa para receber dinheiro, não é? Não dar. <risos> e depois eu não, sei, eu não sei se até não há uma justificativa política ou institucional não, aí. Não, eu concordo. Porque a verdade é que há pessoas que tem Patreon, ok? Sim. A igreja tem a missa. Sim. Eles têm lá uma subscrição semanal de muita gente que sustenta grande parte até da economia nacional. Sim. Ok. Estamos a falar de, da, da função social da igreja, que eu não, eu não sei se haverá aí um, um peso, uh, uh, se isso não terá um peso, e obviamente que há a influência, há a lobby, a lobby político, e etc, a atuar sobre isso. É, Mano, quando a legalização da Maria começar a dar votos... Não digo que não, pronto, mas uh, a questão é, As e é, é, é sempre legais. isso que movimenta a política é, é a falha da democracia, é, é sempre ser essa popularidade quanto, quanto a mim. Mas, uh, não, não sou a favor de nenhuma ditadura. Quanto a... Quanto... Tem ao facho <risos> Ou comum, né? Também pode ou ser comum. uma ditadura Sim, sim. Agora vamos... Eu gostei da tua parte mais séria com que abordaste isto. Agora sim. vamos à parte mais... Humorística. Mais... Não é humorística, mas mais... mais séria. Que é... O Zé Droguinhas. Sim. Estás a perceber? Do meu Instagram. <risos> que tá... Que cultura... Vamos lá a coisa. Cultura é uma cena. Né? Eu acho que a cultura tem que ser defen... Tem... Ou seja, temos que defender a cultura em tudo. Certo. Porque um país sem cultura... É um país. Sim. Tu tens saudades de ir a noite, cheirar-te todo, fumar uns charutos e ouvires um gajo a passar a Boris Brecha. Tu defende isso. Não vais defender que queres ir ao teatro, porque tu não queres ir ao teatro ver o Príncipezinho, bro. Tu queres ir, cheirar-te todo. Fica a tua referência dramaturgica do o Príncipezinho. Eu sei que foi com a cabeça, estive foi pensar. Mas percebes o cenas que é. Cultura é uma cena, e obviamente sim, que sim, sim. Por, obviamente, um gajo que passa a na noite, isso é cultura. Não, é não. Boris quê? Boris Brecht Não conheço. É um não conheces, por não. Fogo. Pronto, não interessa, mas Esse obviamente é que... Obviamente não, isso é cultura, obviamente. Sim. É música. Claro, claro. É um O que eu vou é falar é, cultura, é cultura. tu, tu queres, é E pá, noite, cheiraste-te todo, estás a ver? ver uns rabinhos a abanar, e sim. é isso. Mas isso aí não é, é, é aquilo que muita gente está a defender. Ou tu está a defender o quê? Pá, teatro, cinema, exposições. Estás a caçar a hipocrisia, claro. Essas Percebes? Pessoas... E Muita depois vamos lá não outra frequenta. vez eu, eu fui ao teatro estar ano... três vezes. Sim, três vezes, sim. Já é, já é bem fui. mais do que a mesma Mas eu -me é não sou teatro, sim. mas fui três vezes. Os teatros estavam vazios. Uhum. Percebes? Só obviamente se for uma peça com alguém sim. mais conhecido, mas estavam já... vazios. Ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas não consomem teatro porque, se calhar, eu fui a sessões que estavam vazias e agora Sim. não vou generalizar por, si, por ter ido três vezes. Sim. Mas, assim, ou seja, o, o comum português consome assim tanto teatro para ficar muito ofendido por não ir ao teatro? Ou está a defender a oportunidade de outras pessoas que querem ir ao teatro por não irem ao teatro? Não está a fazer nenhuma das duas. É isso que eu estou a chegar? Não. chegar? Não. Está, está, está a querer moralizar. Uma parte da população, nomeadamente -se do Estado que tu que disseste O podcast anterior, que foi As pessoas não querem... Tu disseste uma cena muito interessante Que eu até fui no clipe, até meti no Instagram foi As pessoas não querem ah, uh, mudar de opinião Não querem chegar querem a outra que Querem que confirmem aquilo que eles querem, que é Aquilo que tu queres é diferente Daquilo que as pessoas estão a lutar por, para, para uma causa, tipo, para que tudo seja eu já vou, Também já falámos foi, foi para aí no primeiro episódio Que mexe com muita gente sim mas tu estás a defender uma cena porque tu queres ir para a noite. Tu não queres Sim. apoiar, porque tu nunca apoiaste o outro setor. Sim, mas utilizas isso como máscara. Mas utilizas como isso, máscara. Okay. Isso, por acaso, é uma das maiores que eu... Opa, mas repara, tu, tu, tu podes querer... Ok, tu podes pensar até da seguinte maneira. Eu não frequento e não é que quero que as outras pessoas vão. Mas eu, eu, eu acho importante que o meu país tenha cultura, porque eu mesmo assim hum. posso colher... Não é colher necessariamente frutos, mas, mas posso identificar aí. Uh, alguma coisa, a questão é: muita, muita, muita gente neste, nestes momentos o que faz é exatamente o exercício de que falámos no, no podcast passado de superiorização moral Exato. para se sentir bem consigo próprio. E há, há, há uma coisa que, que, me, que me incomodou particularmente nas últimas semanas, quando o confinamento ia ser evidente, não é? pessoas que eu vi. Eu estou a falar de exemplos práticos, mas imagino que isto até tenha, tenha acontecido muito. Fizeram 4 ou 5 jantares de Natal, natal com amigos é isso em casa. Queria seguir okay. Fizeram passagens de ano na mesma e fizeram questão de publicar tudo no Instagram. E depois publicam. Ah, por causa de uns pagam os outros. Obrigado a toda a gente se andou a divertir. É. Tu também andaste? É, tu não, também fizeste Não, essas Mano, pessoas isso, são exatamente as pessoas é que isso. eu fizeram Mas depois querem mandar Ah, porque eu não fiz tanto quanto outros Eu não fui à Adega Sports Bar fizeste. Participar numa festa com 200 pessoas Mas fizeste E este ímpeto moralista que nós temos todos muito nestas situações pois Eu estou aqui a criticar Moralistas, mas eu também dou às, às não, vezes eu, vontade por dizer, aí, opá, desculpa, desculpa, para. eu por acaso aí já me desmarco muito disso Porque é assim E estou aqui em nenhum não, Estás aqui tu, estás aqui, estás aqui, aqui o peco, Não podem deixar mentir que é Desde que começamos com, ok, temos de ter cuidado com as pessoas temos tipo, não, não nos vamos juntar em massas, não vamos fazer Sim. isto e aquilo eu desde que isso veio à baila eu deixei de fazer isso eu também, atenção, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar sozinho Sim. então veio-me ajudar também porque ela está sozinha mas, e agora vamos à cena que tu sabes que, era uma, que foi uma coisa que eu também trouxe para aqui que é, pessoas que as pessoas que enfiaram-se no Adega sport bar fizeram isto e aquilo a hipocrisia, como tu disseste de depois estão a defender uma cena neste caso, nas redes sociais, que é assim que, é assim que fazem a dizer que, ou Portugal fez isto mal, Portugal fez isto aqui mal, quando o governo até foi muito, por exemplo, no início, ai, porque é que o Natal não pode ser passado em família? Agora já pode ser passado em família. Porque é que o Natal foi passado em família? Sim, sim, sim, era o que assim. Mano, foda-se! Não, é tudo, assim, o Totobola de segunda-feira, como diz o meu pai, é sempre certo. Se fez o Totobala à segunda-feira, aceitas os jogos todos que, que, que deram no fim de semana. Hindsight 2020, qualquer cultura tem uma expressão para isto que é ridículo. Lá está, e, e é tudo especialista, o discurso o costume e tu da não que eu costumo dar. Mas aqueles atrasados mentais, mais... que, desculpa o teu, mas é mesmo assim? São ah. atrasados mentais? Quais? As pessoas que se enfiaram no Adega. Sim. E quando digo no Adega, digo em, todos, em, todo, em Sim. todo o Sim. sítio. É, Estava é, é, a haver é... festas e, e continuam a haver festas ilegais. Sim. Essa gente a perceber, número Tipo, deviam. A polícia chegava lá? Nos prendia porque também, caralho, né? Estava tudo preso. Não havia... não havia prisões disponíveis. Mas essas pessoas, não acho que. Se calhar agora vou ser um bocado extremista. Hum. Corrijo-me se para enganar. Hum. Deviam assinar um papelzinho a dizer que se por acaso tivessem Covid, não iam quero... ser os últimos a ser tipo atendidos, mano. Yeah, eu sei que isso depois vai uma questão. Vai... Isso eu é uma sei. coisa que eu vou querer falar daqui a uns episódios, mas não é agora. Sim, mas... Quer dizer, teoricamente mas... iria falar. Mas. mas... Compreendes, quer okay. dizer. A porque questão, a questão é quais são, quais são os preceitos uh, morais, filosóficos, se quiseres assim, do teu sistema de saúde? Ok. Sim, é nós que... só estamos, uh, vou passar então muito para o quer dizer alguma coisa mais sobre o confinamento? Não, não, não. Quero. Ok. Nós só estamos nesta situação porque nós acordamos enquanto sociedade que tens que salvar toda a gente, tens que tentar salvar toda a gente. Porque se tivesse, se tivesse um contrato social Mais leniente nesta coisa da Esta solidariedade é imposta Pela lei okay? pela, pela maneira como montaste o teu sistema de saúde Tu simplesmente deixavas As pessoas morrer okay? Olha, pois Algumas sim. pessoas e, e é isso que estás a falar é, é, é como uma pessoa que fuma E tem cancro do pulmão sim, sim. É, Merece ser transplantada Como uma pessoa que nunca fez nada pois, isso, aí, isso aí é Pronto. Tu colocas muito isso e agora vês isto né, num caso extremo em que tu paralisas durante um, um ano que agora vai fazer um ano durante um ano paralisas o resto do mundo Mas acho para tentar, que, tentar são, salvar algumas são pessoas. coisas diferentes mano. porque imagina eu são. fumo eu fumo sim e eu sei que daqui a 40 anos ou 30 pode, há, há probabilidade de sim. eu ter cancro no pulmão certo? o Estado tem que Tu és contribuinte, tu pagas também, tem que, te, tem que te conseguir ajudar naquilo que puder, estás a perceber? Para que tu consigas ter uma vida minimamente tipo, Sim. saudável okay. ou digna, vamos assim. E este caso é completamente diferente: que é está tudo a arder, percebes? Tipo, só o facto de haver, que não, ontem, ontem, ontem Mas a perceber, é, era, não, era, não disse, é dizer, só o facto de haver mais 100 ou menos 100 pessoas. Eu não estava a comparar, calma, interpretaste mal, tens a mania de fazer isso. Eu não estava a comparar, <risos> eu, eu, tinha eu, tinha mania, tinha eu me estava me a ir à raiz, eu estava a ir ao antecedente. Sim, okay? tá bem, mas num... o pressuposto moral é que tu tratas toda a gente, ok? Sim. quer seja fumador, quer seja um, uma pessoa irresponsável que foi, que foi à festa, percebes? Tratas toda a gente, quem chega é tratado. E agora o problema que está a viver é que tu não consegues tratar toda a gente e os médicos têm de tomar a decisão de quem vive e quem morre, ok? Um intensivista está mais que habituado a fazer isso, não é? E esta pessoa tem que ser tratada agora, é mais, é mais urgente do que esta. Mas a questão de. de isto é uma... eu não queria trazer já porque é um momento sensível e delicado porque eu tenho, tenho os meus avós os meus, os meus avós estão no final de vida e se forem e, e, e se, se podem, podem morrer daqui a dois meses podem morrer daqui a dez anos não sei, não é? mas se apanharem Covid vão receber um tratamento diferente, sim. ok claro. e, vão, e, e, e, e para podermos tratar essas pessoas ou para, ou para não bloquearmos todo, todo um sistema de saúde depois também tem graves implicações económicas por causa dessas pessoas, entre aspas, estamos a, estamos a paralisar todo o resto. A pôr, a pôr em, em stand-by a vida, digamos assim, porque é assim que toda a gente se sente. Percebes? Sim. Quando tu poderias simplesmente ter uma, um contrato social muito mais individualista, em que isto nem era um assunto. Quem morrer, morre. Percebes? Eu não, eu, eu não acho que eu, eu estou pessoa que estás a dizer eu 10... estou a eles levar, levaram um extremo sim, eu sei eu disse isto isto assim. não é uma posição política da mas, minha mas parte só, só por mas uma questão tu vês hoje em dia que as pessoas tentam prolongar a vida imagina a vida ao máximo sendo que se calhar tu vais chegar e como aconteceu com a minha avó uhum. que faleceu tipo há, há uns há ah, dez meses, dez ou dois vezes, meses sim. que houve condições para ela levar a vida até um extremo sim. que foi 102 anos que é bom quando nos últimos 10 anos de vida dela a qualidade tipo, era zero Certo. Percebes? Em que se calhar se baixasse, eu não estou a dizer criar que a minha avó morta, obviamente, mas se se baixasse uh, o dinheiro que se gasta só para manter aquela máquina a funcionar, Sim. neste caso o coração, né? Sim. mano uh, as pessoas ela não ia chegar àquela idade, ou seja, prolongaram o claro. um sofrimento daquela pessoa. Parabéns para a nós, nós temos uma Exatamente. Não é para o bem dela. É, o que isto é é. nós, nós temos uma obsessão com eu acho que não sei se é o nosso medo da morte, mas com o prolongamento da vida alheia. Não só o nosso, mas da vida alheia. Primeiramente as pessoas que nos são próximas Já uma cena? quando muitas vezes a perspectiva se calhar mais altruísta Sim. era largar. Mas eu por acaso, olha, não há pouco tempo uma, um, colega, um colega meu teve cancro. Hum. É puto, mais novo que eu, tem 21 anos, Sim. e passou dois anos. Ou seja, já foi há um tempo atrás. Há dois anos, ou seja, agora. E ele já se mentalizou que vai... que vai morrer. Sim. Eu acho que é difícil, mas já se mentalizou que vai morrer. Okay. É puto. Toda a gente que está à volta dele, estás a ver? Tipo, até os meus próprios pais conhecem os pais dele. Um, não aceitam que ele aceite que vá morrer. Pois. Estás a perceber? E, e o puto agora anda tipo em quimioterapias, anda em... em, em anda em quimioterapia, ah, anda a fazer radioterapia. Radioterapia, sim. Tá é destruidíssimo o chabal, tá tem câncer para lá, cerebral ainda é para mais, está tipo completamente destruído. Vai morrer daqui a pouco tempo, mas sofreu muito mais do mas, tempo que lhe restava. Ele, na minha câncer, se, se calhar tu também nunca passei por isso, se calhar se eu tivesse câncer eu tenho medo de morrer, se calhar ia ficar tipo, quero tudo, quero Sim. tudo. Sim. Estás a ver? Mas as pessoas têm legitimidade a dizer e, que não querem. Mas quer. as pessoas podem dizer, eu não quero isto, e, eu, e se não disseres assim, preferes viver 5 anos da tua vida, 4 uma merda, ou preferes viver 2, mas tipo, são dois bons anos. Eu preferia viver dois bons anos. Pois. E, tar, e, tar a, e tu estás-me a imaginar, tu estás-me a olhar para mim tipo, desfeito numa cama uhum. e toda a tua memória que tu criaste de mim vai desaparecer e vai só te lembrar daquela pessoa tipo, já no tipo, final nem é, pá, eu acho que nem é necessariamente isso é é, está, é provocarmos sofrimento noutras pessoas pá, a, a quem o tempo, o tempo já não é tão valioso digamos assim Porque, por exemplo eu vivo, de, vivo voltei há uns meses a viver com os meus avós e eu, eu vejo sofrimento diário, o tempo já não é valioso Aliás, eu ouço muitas vezes os meus avós a dizerem que querem ir desta para melhor. Não estão a falar a sério, mas, calhar, mas porque essa questão nem sequer se coloca na maior parte do, do nosso software mas, mental. -me. Eu quero uma rede, deixa-me só terminar. E se o, tempo, se o tempo já não é valioso, porque é que estamos, é estamos obcecar em prolongar esse mesmo? Porquê é que estamos, estamos a tentar tudo? <risos> Será que é o, é, o nosso, é o medo que nós temos da própria morte? É só a perda daquela pessoa que nos é próxima? Eu acho que, eu, eu acho que falando por mim, Hum. Hum, acho que não é o medo da morte Nem é o medo que de, de, de, de, de, de, de aquela pessoa vá morrer Então É o medo de, de nunca mais Tipo, na minha cabeça haver Esse, Então é a perda daquela pessoa Sim, mas imagina, se eu fosse católico Se eu fosse mesmo católico crente, e se acreditasse que havia um além sim. Que, Mano, desculpa, se eu fosse mesmo crente Eu ia acreditar que havia um além Então estava muito mais em paz comigo próprio Porque eu vou morrer, mas vou voltar a ver essa pessoa Seja em que formato for não, podem voltar a ver Podem ir para sítios diferentes Sim, mas por exemplo a minha mãe Que é muito criança, ela acredita Sim. que Quando morrer vai voltar a ver os filhos Vai voltar a ver o pai que Sim. faleceu Vai voltar a ver tipo, as pessoas certo. que lhe são queridas Ela okay. acredita piamente nisso nesse... E não tentou de não tentou todas as maneiras que o pai Vivesse mais tempo? Uh... Não é, Por acaso foi interessante porque Tentou que tive. Por acaso, olha, vou dizer isto. Isto agora fora... estava Está Está Está pesado. Mas isto é bem engraçado. Porque as questões que eu tinha com o meu avô nos últimos Natais. Natales? Natais? Natais. Natais. Pai nos últimos cinco, eu já estava assim, já meio acabadete. Um, era, o meu avô curtia bem comer, mano. Sim. Adorava comer. Sim. E no... E, e no Natal, tipo, comia muito, tipo, demasiado. Uhum. E toda a gente da minha família dizia ele não comer tanto. E okay. eu sempre fui ao eu sempre disse, não, deixem-o comer! Tu, eu perguntei da tua mãe que é queria. Sim, crente. atenção, isso é, isso é interessante, porque a minha mãe, e vem de encontrar aquilo que a minha mãe achava que era, a minha mãe queria que ele também tivesse, tipo, o, o melhor. Se ele tivesse que morrer Sá, amanhã. Exato. Ele morrer amanhã, mas caralho, se ele naquela refeição não comia tudo o que queria, com aquela idade. Fazer, porque já não vai demorar mais 20 Sim, anos, mas, e a minha mãe era também muito, ou seja, eu via, muita, eu via muito em mim na minha mãe, que era a minha Sim. mãe, toda a gente desmostiza, a dizer, ai não, não comas mais, claro, claro. Minha mãe, come, come, não, não. queres que comer não. cinco rabanadas? Que vais, comer, vais ter um infarto aqui a bocada, eu mas Eu tenho exatamente depois. a mesma posição, o claro. meu avô é diabético, por ele come dois pacotes de horários por dia. O quê? Sente-se feliz eu, a comer eu, aquilo? Sim, eu não, não, depois, não, é, depois, a, depois a minha avó fica Ah, não comeu, não comeu sopa, não comeu os legumes Agora o que é que, tipo, o que, é que vamos fazer? Eu tenho 3 anos de diabético Eu tenho cuidado que, que é para sim, chegar àquela idade exatamente, mais fixe exatamente. Idade, Eu se tivesse 90 anos e se eu vai meter a pila, estás a ver? E bater com a puta da porta na pila, <risos> toda a gente me ia dizer não faças isso, mas eu curto para Tudo na cabeça deste gajo, gira à volta da gaita yeah. TikTok. Yeah. Não, bro, eu faço aquilo que tu queres fazer. Se estás Sim, feliz, e com... se a tua não. vida é miserável, no sentido em que tu não tens autonomia para nada, pois. Mas Isso é aqueles 5 minutos estás a ter o prazer, boy, dá-te dá prazer. Eu acho, eu acho, eu concordo com, com essa posição. Não, isso nos vai parecido, não suspeito. Pronto, Mas aquilo aqui, ah, estado tu tá a que estava a ficar negro, mas vai ficar, não, vai ficar um bocado mais para umas pessoas, eu acho que isto é um assunto perfeitamente não é leviano, mas é um, um discurso que é é à vontade, que é, é a eutanásia. Eu sou a favor não só da eutanásia como ela é colocada agora, Sim. como, ou seja, em casos de sofrimento extremo e contínuo. Uh, como sou a favor de uma, de, de uma eutanásia em que o Estado deva promover a morte de quem quer morrer e tem condições para decidir ok, eu quero morrer se calhar eu, não em todos os não, casos não concordo, teria ver. Porque, desculpa, posso, uh, isso pode ser manipulado não é isso, porque eu acho que eu, eu já tive várias discussões com muita gente a falar de depressão porque eu acho que a depressão é uma doença Sim. e sendo uma doença tipo cancro febre, covid Sim. tu podes tipo fazer um humor sobre isso Uhum. Para mim é uma doença de depressão Sim. E se tu estás deprimido Obviamente que é como um cancro, tens cancro Podes-te curar ou individualmente morres A depressão no final pode levar ao suicídio Pronto, estás a perceber? Uhum. É o máximo, é o frequente máximo da depressão Ou seja, uma pessoa que está deprimida uhum. Que diga que queira morrer Eu acho que o Estado tem que oferecer a essa pessoa condições para essa pessoa se curar Mas, é, mas, é, mas é, eu concordo com de isso eu, eu, O que, a que eu estou dizer não troca troca estou Exato, eu, que eu está, eu não, o que eu estou dizendo não invalida isso não está, tipo, Quem okay. é que é a pessoa tipo, super bem Que queira morrer, mano? Uh, mas a pessoa super bem queira morrer olha, eu imagino imagina-me a mim com 93 anos a dizer, okay? já chego tenho dores todos os dias nos rins uh, tenho hemorroidas que já, já não há nada a fazer os meus dedos já não funcionam, já não tenho dentes tens hemorroidas há 40 anos já estou a aposta, percebes? estou a basear-me no caso real uh, já, Opa, tipo, o meu dia a dia é sempre o mesmo, é sempre igual. Hum. Já não tenho a joada de vida não tens nenhuma de... doença de degenerativa que está a matar. Não, não, não. É assim não, não tenho nada que me vá matar no imediato, mas, mas tenho, tenho um, descon... um desconforto diário e já não me dá gosto viver, custava, custava de viver. Gostava de ver filmes, já nem me dá gosto de ver filmes. já, já vi... morrer em paz. Já vivi o que tinha a viver e só estou a prolongar. E depois a questão é, está, estou a prolongar essa, esse estado de, de uma vida. Uh que não está a ser vivida, ok? E em muitos casos a sobrecarregar outras pessoas que são próximas. E há muita gente que sofre com isso, percebes? Sim, quando sim, a claro. filha, o filho, quando a cuidada tem que dar banho, sofre com isso. Sim, sim, claro. Eu, Eu não quereria isso Mas para eu mim. Mas abrir um precedente que era... Tu tinhas que, tinhas que definir uma idade, Não. não. Não sei, se calhar tens de definir outros critérios. Eu acho que a idade não. Porque tu podes ter, podes ter poderias ter 120 exato. anos na teoria e não estar assim. Imagina uma pessoa que tinha um acidente e ficava assim, o membro tipo, as mãos e as pernas. Sim. E nunca Mas, mas tu disseste bem, assim. antes de mais, eu, eu digo o estado de atenção, porque eu acho que é preciso retirar barreiras. O que existem hoje em dia são barreiras. Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade para tirar a sua própria vida. Concordo, okay? concordo. E, e para definir quando ela termina. Sim, sim. Ok, tu define, defines, olha, que chegou ao fim da viagem. Deixa-me só dizer, por exemplo, eu gostava, eu nesse caso, eu pá, não imagino, não imagino que, que me seja permitido, na altura em que eu, se eu chegar a, esse, a essas condições, eu tenho um plano. É um plano romantizado, evidente, mas eu apanho um avião. É? Isto é um que tu ainda és capaz de ter alguma autonomia, atenção, porque. Ok, okay <risos> para te comprar o um bilhete caminhar, é <risos> Onde é que eu compro? Não, eu compro? Eu compro o bilhete de avião, vou a, uma, vou a umas falésias quaisquer. Não quero fazer isso em Portugal, não quero que o meu corpo dê à costa em Portugal. Pois é, aqueles não. E atiro. -me. Vejo um pôr de sol bonito e atiro. Isto para mim, porque é, é, é, é, acho que é o ato de maior independência que podes fazer, escolher em consciência e, e, e bem resolvido contigo próprio quando e como morres agora, pegando nisso, tipo, a minha, não sei se já te contei, a, para mim a forma mais horrível que eu podia morrer Não era a dormir Ok Nunca tinha dito isso? Não yeah, para mim a dormir é a cena mais... Porquê? Porque eu, eu gostava mesmo de saber que, que vou morrer okay. E isso aí permite também fazer isso Que é tipo... Tu decides, eu, porque, para mim morrer a dormir, eu sei que para muita gente é tipo, tá na cara, deita-se, tá tipo, deita estar, tipo com um chegadinho no quente, morre ali Portanto, não, não sofreu nada mas, num, a, mas, tu, na minha... mas tu não sabes, pois é. Isso. Ah, sim, é, mas é vamos, vamos. Uma pessoa, quando diz olha, morreu a dormir, está tipo morrendo. Não, não, mas quando eu disse, pois toda a gente diz, mas não sabes. É sim, assim, se calhar, é se, é calhar, se calhar, porque tu estás a morrer e o teu cérebro está, no, está no, naquele, naquele ponto onírico. Né? Imagina, estás, morres em, em sono REM, no mais profundo, é. em que o teu cérebro está, é está, perdido em lupa, ali. está super aberto. Se calhar, é tipo, o sofrimento mais atroz da tua vida é. psicológico, físico. É. Talvez não. Yeah. Se calhar também há um sofrimento físico, tu sabes? Ou se calhar estás-te a ver o teu corpo a morrer, ou aos bocados estás tipo, em cima Pô, a ver? -te. Pá, pode ser. Yeah, Imagina, não sei. É tu está. sentes coisas muito in... tu sentes, vezes, experiencias coisas muito intensas durante os teus sonhos. Yeah. Morrer durante um sonho não deve ser uma coisa agradável. Sabes, eu vou dizer como é que é a minha forma. Que Mas sabes eu... para quem é que é em paz? Sim. É para as pessoas que estão cá fora. É sempre o problema da morte. É que nós, como não sabemos como é, é que é, analisar a morte dos outros. É estar sempre a olhar ah, para, yeah. para os outros. Yeah. Mas, sabes qual era a cena? Isso para mim era ideal. Hum. Era inverno e eu sentado naquelas, sabes aquelas cadeiras da minha casa, as grandes? Sim. Que nós, na sala, nós fazíamos as castanhas, okay. me cadeira Estava na cadeira confortável, estava a beber um Porto. Ok. Pá, a televisão podia estar desligada, estás a ver? Estava só a ouvindo música, uma música qualquer. Ok. Um Chopin. que podia ser? Uma música qualquer. tipo yeah, Podia ser uma música clássica, para ficar mais tipo zen. Sóbrio, estava sóbrio, não estava bêbado. Okay. Mas estava a beber um Porto. Um porto. Lareira, tipo, aberta. Ligada, desculpa, aberta. Ok quando acabasse de ver o Porto, hum. davam-me lá a injeçãozinha, Sim. porque tinham um que mudar, eu morria, estás a ver? Ah, e quando, okay. e quando Mas querias a... mesmo que alguém o tu fizesse por um ti? O copo caísse no chão e partisse, não é? E aí, quando eu fizesse ah. a passinha, o copo batia no chão, e partia, e eu desligava. Okay. Era dramático, era bonito, pá, e acho que. E que é ter que que era caseiro. Que era, que... É. Ah, não, atenção, eu, eu, eu, eu, até podes ir ver, confirmar me uma história a sério, mas eu, eu lembro-me há uns tempos, aposto até no, no telejornal, uma, uma americana uhum. que foi-lhe diagnosticada com cancro, e ela passou, imagina, tinha três anos de vida, e passou os dois anos a, a viajar com o marido, e uh, e, e transiar, não é? Ela estava hum. tipo, na cama, com a família à volta, tipo, a dar as mãos ao marido e ao Sim, filho. sim, sim. E eu acho que isso foi das coisas mais puras e mais e mais humanas, até. Tipo, sim. a morte é uma cena boa humana. Eu acho sim. isso. Claro. Não é isso, não é... Não é desculpa, é É uma, é uma humana, coisa... Não é natural. É uma coisa natural, mas é uma coisa, tipo, super-humana. A morte, super a morte é, das, é das poucas coisas que une todos os seres humanos. Todos sim. os seres vivos, na verdade. Sim, mas não... E até é um... Pessoas como se falam em funerais. Sim, sim, sim. sim. Não é isso que desculpa, se calhar, se calhar, se calhar expliquei mal, mas acho que a morte, a forma como nós cristãos sim. olhamos para a morte. Nós cristãos? Uh, inevitavelmente vivemos numa, tipo, eu, ah, funerais, okay. uma. Ah, ok, de influência cristã, ok. Sim. Tipo, vivemos a morte é uma coisa humana. Oh, imagina, tu, se, se o teu pai morrer e o meu pai morrer esta semana, os nossos funerais vão ser bem parecidos. É o padre, à missa, não? não? não. Pronto, então se calhar. É mas, mas tudo bem, mas, não, mas, mas, há, não, mas há valores, valores judeico-cristãos. Okay, mas todos os queres... funerais que eu vi sempre sim. foi a mesma coisa, nunca mudou nada. Ok, sim. Há um padre que diz umas palavras. E eu acho que esse, o nosso funeral, como é feito, é tão, é tão puxar para... É, tipo, é, não estás a dignificar a vida, estás a dignificar a morte. É, é verdade. E eu isso passa Faz, muito, muito ao lado. Porque, imagina, -se, as, pessoas que, as pessoas que eu Olha, mais quero gosto no meu vida. funeral, quero uma festa. As pessoas que eu mais gosto na vida. Imagina, tu morrias. Ou eu morria. estou isso. Obrigado. Às pessoas que eu mais gosto na vida. Tu próprio. Eu it's... e fez tu. Até gostei que me desse à frente. Que é raro. <risos> não, mas imagina. Eu, eu morria, mano. Eu preferia mil vezes que tu... Eu não estava lá a ver. Estava morto. Não acredito que vou... Estava morto. Mas era para os meus pais. Eu acho, que, eu acho que era muito mais fácil aceitar a morte se tu chegasses lá ou qualquer pessoa que me conhece e contasse uma história que teve comigo. Claro. E ficavam ali, tipo, a rir-se. Do, do que, que, do que tipo, aquele carpir. Ou ias chegavas lá com uma carta qualquer, tipo, ah, ele era muito meu amigo, é? mas, tipo, já a falares da morte, não a falares Sim. da vida. Podem anotar já, no meu funeral, se alguém ouvir isto, ou nesta sala estiver lá presente, quero, quero que se divirtam. Quero, e na última instância... O que é que ele queria? Queria que se divertissem. em na última instância, vistam-me de super-homem e mandem-me dos clérigos abaixo. <risos> do que de falta Porto. na missão, ou, ou do Monte Craste. <risos> do Monte Craste. <risos> e é mais a revolar. <risos> yeah. Yeah. E pronto. Entramos foi... a matar hoje. É? Literalmente, não é? Não, acho que... Não sei. Acho que a eutanásia inevitavelmente vai ser legalizada. com isso, obviamente, trazer votos. Mais uma vez. Mas, pá, legalizem a eutanásia. Ah, e quem pensa que a eutanásia é um tiro nos cornos para a mesa 3, sempre que alguém quer... É burro. E ele, vai... ele, vai... ele vai um tiro nos cornos. Acho <risos> que assim que vamos assim. Quer dizer, na minha perspectiva é quase isso. Não é bem assim, não tens, tens que previdenciar Não, não é assim, mas não é tipo olha, estou uh, triste, a minha namorada acabou comigo não, Mas imagina, mesmo, Papá, mesmo, mesmo, quem está, mesmo quem está deprimido e tem, e tem ideação suicida tanto quanto sei posso estar equivocado não está, não, não está sempre a pensar nisso e não pensa nisso como como uh, uh, uma, uma libertação pensa como uma libertação, mas não uma coisa positiva não anseia por esse dia Claro que Percebes? não, mas agora Tu, eu estou a falar de, de quando tu chegas a um ponto em que a, em está que, que estás desfeita. à espera desse está dia, está marcado. Desfeita. É como o dia, o dia, para algumas pessoas, em que vais à manicure. Ai, tenho manicure na segunda-feira. Que bom, já não vou ter esta unha horrível. Não é a mesma coisa, mas é tipo, a minha viagem, a minha viagem termina na quarta-feira e eu estou bem com isso. Eu mas olha resolver. uma coisa... Ai, Acho que podemos chegar a esse ponto. Mas olha uma coisa que eu contrariai me bastante agora que estou a pensar. Então. Que foi, eu disse que uma pessoa que tem cancro, uma pessoa que tem uma doença qualquer, que, pá, que está com uma dor atrás, que pode pôr o fim à vida. Sim. Mas, eu concordei com isso e disse, é verdade. E mas disse que uma pessoa que, tem, que está com depressão, não, não deve, não deve por, ou seja, tem que... Sim. Mas porém, disse que a depressão era uma doença. Mas a questão é... Mas, há... mas então quer dizer, se tem uma doença como as outras, porque que essa pessoa não pode dizer que quer acabar com Não, porque quando falas do cancro dessas doenças, tu não estás a pensar numa doença qualquer. Tu estás a pensar numa doença em que sabes que não há cura nem melhoria de qualidade de vida. Ok. Ah, okay? pronto. Na, assim, na depressão, não Atenta. sei se todas, mas, mas tu podes... Atenta. Não, mas, mas, mas há possibilidade de tu ultrapassares uma depressão. Foi. Não sei se todas, não sei se há pessoas que, são... que têm depressão uma... Depressão que... mano. Bom, isso ainda Tudo era... bem, mas, mas, mas até só muita gente tem depressão crónica, por exemplo, por causa de um trauma de infância que nunca resolveu. Pois. É a coisa ainda, mais comum, ainda coisa infelizmente, que, está a que existe. É ser muito estudada, tipo, Exatamente. É, é conhecemos muito pouco sobre o que são as a questão, depressões ao sério. Tu, tu sabes perfeitamente que, algum, que alguns doenças, na, algumas doenças, em alguns estágios, não há nada a fazer. Pois. Aquela pessoa é Sim. walking okay. dead. É bem. como tu tens fases, mas eu acho Mas já está, eu acho que. Mas, mas, basta, eu acho, por isso é que também é um tema que, que sempre me. Estou curiosidade, porque eu não sei... Porque lá está, tipo, eu, eu visualizo alguém que tenha câncer a querer morrer. Percebes? Mas... Por acaso, e normalmente até ao contrário. Como assim? Há, há, muito, há muita gente que tem esse tipo de doenças, terminais, e se agarra à vida, de ah, facto. Desculpa, e é por isso se que calhar, Se calhar disse, disse mal. Eu, eu imagino... Desculpa. Eu um imagino eu alguém... Desculpa, não é isso que eu queria dizer. Eu imagino ah, alguém que tenha câncer e que morra. Sim. Mas não tirou a própria vida. Ou seja, seja, tirares a tua própria vida, na minha cabeça, sim. é tipo... Eu até compreendo que seja mais difícil ajuizar porque é uma coisa que me transcende, estás a uhum. Ou que seja, como é que a dor daquela pessoa que aquela pessoa estava a passar para Sim. pôr término à vida. Sim. E eu compreendo que o tinha cancro, ou que morre atropelado, eu compreendo porque é que morreu. Sim. E isso se calhar é uma das coisas que hum, também me faz tipo ser muito. Tu olhas para um caso de uma pessoa que se mata tipo, olhas para um caso de uma pessoa que, que, que morreu atropelado, que inevitavelmente é a mesma coisa, tipo, acabaram as duas pessoas por morrer, perdeu se uma vida ali, Sim. mas tu ficas muito mais tipo olhar para aquele caso porque se calhar também não compreendes tanto pois, é, é por aí é aqui. o exercício de empatia é muito complexo ah, quando alguém morre mais novo, tu ficas muito mais tipo foda-se, era mais novo, era puto. Mas lá está, porque, porque é que tu pensas assim? Ainda tinha oportunidade de viver tanto. Por isso é quando alguém morre, Não. toca um bocadinho mais. Falámos há umas semanas da Sara Carreira, por exemplo. Se né? calhar, depois pessoa, um de uma, uma pessoa que. <risos> Exato. Não, mas uma pessoa, uma pessoa que naquele caso estava no olhar público, parecia estar satisfeita com o percurso que estava a fazer, em crescendo no seu bem-estar. Imagina se a percepção que temos. Custa mais do que quando é que é uma pessoa em que tu sentes, Ok. Já acabava por ser a hora já daquela pessoa, aquela pessoa já tinha experiência suficiente Exato. Para, para ter vivido, ok? Eu pá, é um debate que eu acho que nunca, nunca se vai ter nestes termos em que eu estou a tentar trazer, mas, mas que na minha visão de uma sociedade ideal estaria, estaria presente esta possibilidade, equilibrada, obviamente, tu podes tirar eu, a tua eu acho, vida. Eu acho, eu acho Eu acho mesmo que pá, tudo deve, deve ser falado de ânimo leve, sinceramente, cada vez acho mais isso como nós estamos aqui a falar, que de certa forma é, é estamos a falar de ánimo leve. Sim. Né? Porque acho que é muito mais fácil para, para as pessoas também perceberem as coisas do que tu viste com termos científicos, ou viste uma cena muito mais profunda, como estás a analisar os casos. E, e eu, eu, eu isso que se calhar concordo comigo ou não, que é, eu acho que o humor, no, no seu máximo expoente, eu acredito mesmo que é das ferramentas que pode ou não ajudar quem está quem tá com uma depressão, alguém que anda mais deprimido, percebes? Não, não sei se estou -me a fazer não entender. Não sei. Não sei se o, o que que é, achas que o amor tira pessoas é a depressão. Não, eu acho que tu te risco com as suas desgraças. Pode-te ajudar. Há risco da tua própria desgraça. Sim. Depende. Não, porque, Também... porque tu também o um sentido de humor das pessoas é tão variado Sim, lá está, mas por é? exemplo Eu agora obviamente não estou não não, não, não deprimido O que eu não suporto é pessoas que não deixam Que se, que, que se possa rir da desgraça alheia Quando a própria pessoa se rir Por exemplo, quando o Andrew Scholes Faz um roast a um sujeito de cadeira de rodas Que está a durar aquele momento E depois há palermas nos comentários do YouTube Mas é que não pode fazer aquilo eu acho que eu, eu raramente fico com ciúmes de pessoas uhum. porque me achas demasiado. Pois. Estás a pessoa com todas imagino... Achas que ela nunca te vai largar? Não, acho que nunca, acho que nunca... Posso ser tão honesto? Oh. Viu-se bem o um embate no teu ego com aquela situação que a tua ex teve? Como assim? Tu chegaste à minha casa e vestiu logo o que é que se tinha passado. Ah, ok. De facto, yeah. ela, ela yeah. ter começado a namorar pouco yeah. depois. Yeah. ok. E que tu, tu, tua, teu ego não, não, não lidou me nada mexeu. bem com Mas aquilo. Mas imagina, eu acho interessante porque... E eu só fico com ciúmes se aquela pessoa em específico me intimidar de certa forma. Claro. E nunca... Ou seja, eu, não, não é bem uma questão de beleza, porque obviamente eu consigo olhar para um gajo e achar aquele gajo ali é giro. Sim, mas é interessante. E é, e é Será tesúdio, que ele é mais caraca, interessante? É isso. Mas se calhar se abre a boca, é um bocado de barulho, eu passo um bocado ao lado e se calhar é. vou tipo ver o Instagram dele de ou assim e penso por falar-se um bocado de boneco, apesar que o gajo tipo, é mais giro que eu. Percebes? Então eu acho que eu não tenho ciúmes porque... Se a tua namorada falasse com o Bruno Nogueira... Sentiste? Não não, okay, senti não, não me senti. Ok, então mandar uma aposta? Não, não me senti. Eu acho que é mesmo merdas, tipo, muito, muito específicas. Tipo, olha, é mais... tem mais piada que eu. Tem mais Pô, sentido era do humor. É isso que eu ia dizer. Tem mais. Tem mais uh, Sei eu... que eu falei do Bruno Nogueira. Mas é por isso que eu não concordo com o Bruno Nogueira. <risos> <risos> é tá mais... Eu estava a dar a passo, meu. Eu acho que é só podcast. Era isso que já disse logo do início. Só podcast.